Oi, eu sou o Gabriel Jordan do e se você me segue no Instagram, arroba trD você viu por lá que eu fiquei loiro recentemente e tal, que eu postei várias fotos, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, hoje eu vou fazer um caro versus barato. De um lado, a gente vai ter a paleta de sombras Minha Make da Louise Anse e do outro a gente vai ter a Ultimate Brights da NYX. Será que uma paleta de 15 reais consegue bater um de 150? Continue assistindo. Então, gente, antes de começar, eu queria comparar as cores dessas paletas, tá, ignorem o fato dessa daqui, tá, surradíssima, mas é porque na semana de carnaval vocês viram que eu usei ali em praticamente todos os vídeos, e ambas as paletas possuem outras variações de cores, no caso a NYX tem algumas versões que são só as mesmas cores, mas tem diferenças entre os acabamentos, eles também têm somente cores neutras, cores mais puxadas para os frios, cores mais puxadas para os quentes, enfim, já a Louis Ancy, tem variações aleatórias de cores, são as cores coloridas, porque essa paleta aqui, como eu já falei pra vocês, já mostrei antes aqui no canal, é infantil, mas ela tem algumas cores que se assemelham e no vídeo de hoje a gente vai botar elas pra brigar. Hoje eu vou começar pelo olho, mas mesmo assim eu já vou preparar a minha pele Como vocês sabem que eu sempre uso aqui no canal, vou usar o Tracta BB Blur Bom, eu vou aplicando o BB Blur pelo meu rosto E me bateu a ideia de gravar esse vídeo, porque se vocês estão ligados no mundo de maquiagem, o que com certeza vocês são Ou se vocês me seguem no Instagram, vocês com certeza me viram comentar nos stories que Infelizmente, a NYX Cosmetics Brasil está encerrando as suas atividades O que é uma pena, porque os produtos deles são maravilhosos Eu sou um fã da marca já há muito tempo Eles não deixaram claro o motivo pelo qual a marca estava fechando as portas aqui no Brasil Eles disseram que foi uma decisão administrativa Mas a gente sabe o porquê uma empresa fecha as portas Que é quando ela para de dar lucro eu vou já continuar o tutorial, já já volto nessa conversa No pincel livro de, de gato pequenininho Nesse tom aqui de corretivo dessa paletinha de seis cores a Ruby Rose E aplicar na minha pálpebra inteira Mas enfim, como eu ia dizendo, eu espero sim que a NYX volte a funcionar aqui no Brasil No entanto, o que que acontece? Quando eles vieram pra cá da última vez, eles abriram filiais no Rio e em São Paulo, lojas físicas Eu não moro nem no Rio e nem em São Paulo Mas para mim, o que mais Pegava para a Nix não ter dado Tão certo assim no Brasil, era o fato De eles não terem um e-commerce Mesmo que não seja o site da marca Existem milhares de lojas que vendem maquiagem Como por exemplo, Sephora Ou Beleza na Web A Nix facilmente conseguiria entrar em sites como esse E venderia super, sabe? Eu acredito que aí foi o calcanhar De aqueles deles. Enfim, né gente? Muito triste pelo fechamento da marca, mas vamos dar continuidade nesse tutorial observando aqui, os tons que eu tenho mais semelhantes talvez sejam os amarelos o laranja e alguns tons de rosa bom, eu já testei ambas as paletas antes mas nunca coloquei elas lado a lado e pra começar, eu acho que eu vou vir nesse último tonzinho aqui vou aplicar ele como um tonzinho de transição vou vir no pincel W905 que é um pincelzinho de esfumar da Macrylan e vou começar aplicando aqui Beleza, apliquei a sombrinha aqui e agora eu vou vir com um outro pincel igualzinho ele E vou vir nesse tonzinho aqui da paleta da Luiz Bom, o que que acontece? A cor da paleta da Louis Ancy é mais saturada, mas a da NYX é mais pigmentada. Isso nos leva à próxima sombra, que no caso o olho de hoje vai ser bem, tipo, chegando aqui na sobrancelha mesmo. Então eu vou vir nesse tonzinho aqui de laranja e nesse tonzinho de amarelo, eu vou aplicar o laranja aqui e o amarelo mais perto da sobrancelha. Do outro lado, eu vou vir com o amarelinho e vou dar uma ensumada aqui no canto externo e tentar deixar o mais parecido possível. Apliquei a sombra amarela abaixo do arco da sobrancelha. Até que tá parecido, eu sinto que a transição desse lado aqui, que a gente tá usando a paleta da NYX, Tá um degradê mais bonito Mas o da Luiz definitivamente não tá ruim Eu não sei se eu deveria fazer isso Mas eu vou pegar um pouquinho de laranja misturado com amarelo Da paletinha da Luiz só E passar só aqui no meio Pra ver se muda alguma coisa Olha, como eu falei pra vocês Não mudou quase nada, mas é uma melhoradinha E agora com um tonzinho mais escuro de roxo Eu vou passar mais concentrado na pálpebra Desse lado aqui novamente nós temos uma falta de opções, mas nós vamos ir com esse tonzinho aqui de roxo e vamos ver o que que acontece. Olha, tá bem diferente esse aqui é o lado NYX e esse aqui é o lado Louis Anse, mas tá parecidinho, vai... Eu queria muito incluir rosa e azul nessa maquiagem, mas eu acho que vai destoar muito. Então eu acho que é melhor a gente continuar nessa vibe ou do sol e tal, que a gente já começou. Então agora o que a gente vai fazer é cortar a pálpebra desde o início até o final. Pra isso eu vou usar esse meu corretivinho aqui da Tracta, que é o corretivo líquido efeito mágico. Tá, agora que eu fiz o cut crease e selei ele bonitinho, a gente vai voltar lá nas cores que a gente já usou. Dessa vez eu não vou fazer cor por cor, eu vou logo terminar um olho e depois eu vou fazer só o outro. Eu vou logo terminar o da NYX, eu vou vir na sombrinha amarela, vou pegar ela aqui no meu pincel e vou depositar logo no cantinho interno aqui do meu olho. Tá, apliquei o amarelo, vou voltar no laranjinha aqui bem no centro. E eu acho que eu vou vir nesse tonzinho mais claro de roxo, Tá beleza, até o momento a gente tá com esse olho aqui usando a paleta da NYX E agora a gente vai tentar fazer a mesma coisa ou chegar o mais perto possível com a paletinha da Luisance Bom, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas no lado da Luisance a sombra tá espalhando demais Tá vendo que eu tava depositando só aqui e ela voou pra cá E além disso, não sei se vocês conseguem observar, a minha sombra tá abrindo aqui no fundo, ó Tá tirando tudo e tá aparecendo a minha pele de novo Bom, enfim, não tem mais o que fazer quanto a questão é isso. Vamos só continuar mesmo. Vou pegar o pincel que eu apliquei o laranja desse lado, vou voltar nele e aplicar o laranja. Mas puxando aqui pra o centro. E por último, no rostinho lá, só pra dar uma esfumada aqui no canto exterior. Eu vou vir no um pincel de pó não tão grande, que na verdade esse aqui é meu pincel de blush. E eu vou tentar tirar só o excesso que caiu aqui e tá manchando o meu rosto, mas enfim... Bom, nós não terminamos os olhos ainda, mas nós vamos em direção à pele agora, porque a gente vai dar uma limpada aqui, vamos fazer a pele toda antes de finalizar eles. Pessoal, eu sempre explico como é que eu faço a minha pele nos meus vídeos, mas eu tava pensando que vocês achariam legal se eu fizesse uma série aqui no canal bem curtinha, tipo vídeos não tão longos, onde eu explicasse pra vocês, tipo, desde o início, ah, como é que eu faço uma pele, como é que eu faço um olhinho básico, Sabe, maquiagem pra iniciante mesmo. Se vocês ou assistir esse tipo de conteúdo, me deixem saber na enquete aqui do lado. E enquanto eu tô fazendo aqui a minha pele, eu já vou me promover, viu? você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal, ativou o sininho. Já foi me seguir no Instagram, arroba no Twitter também. É isso aí, viu? Me segue. Bom, vamos finalizar esse olho aqui. Vou voltar lá na minha paleta da NYX. Vou escolher esse tonzinho de amarelo aqui pra começar... E no caso, nessa parte de baixo do olho, eu não vou ficar trocando de pincel o tempo todo Eu vou logo pegar um pouco o pincel e já ir partindo pras outras logo em seguida Porque essa maquiagem já está levando séculos Vou partir pra o tomzinho de laranja O tomzinho de lilás E pra finalizar, vou num roxinho mais escuro Vou trocar de pincel, vou vir em outro aqui E na paleta da Louis eu vou tentar seguir mais ou menos o mesmo esquema Vou vir no amarelinho primeiro Porque esse amarelo é muito lindo, pena que esfarela tanto Logo em seguida vou parar o laranja E por último, o lilazinho meio roxo E essa aqui vai ser a última cor porque a paleta da Luiz não tem nenhum roxo mais escuro do que isso Vamos ver gente, pra boca eu tenho várias cores aqui que eu acho que vão combinar Eu comprei vários batons novos recentemente essas duas aqui são da linha Natura Faces e essa aqui é da linha Natura Aquarela. Se vocês fizerem inclusive, um vídeo de resenha da Natura, me deixem saber também aqui nessa outra enquete. Eu tenho o Red Square, que é um vermelho mais apagadinho. Eu tenho esse Poison Violet, que é um rosto bem, bem marcante. E esse coral aqui, que é lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Então, eu acho que eu vou começar a delimitar a minha boca com o Poison Violet. Ah, beleza, as bordas da minha boca estão completamente preenchidinhas Agora eu acho que eu vou vir com a cor Red Square, que é esse vermelho mais apagadinho E eu vou dar só leves bastidinhas porque eu não quero que ele pigmente muito E por último, vamos vir com o coral da linha Aquarela e vou aplicar ele bem no centro Por último, por último, por último mesmo, eu vou vir nessa paleta aqui Total Effects da Viva e, Que ela é super baratinha, já mostrei aqui no canal eu vou ver só nesse tonzinho aqui de laranja, só pra dar um efeitinho metalizado no centro da boca. Então pessoal, conclusões. Nós fizemos esse lado do olho aqui com essa paletinha da Louis Ancy que custa 15 reais em média. E nós fizemos esse outro olho aqui com essa paleta da NYX que custa 150 reais. Na loja da NYX ela só custava 80, mas no resto do Brasil inteiro ela custa 150, 170 reais Bom, a que conclusões nós chegamos? A paleta da NYX vale a pena? Indubitavelmente Vocês viram como ela performou aqui Ela esfumou extremamente bem, ela não tirou a sombra de baixo Essa paleta aqui conta com 13 sombras regulares e 3 pigmentos prensados e eu já conhecia ela, já sabia que era boa, enfim, zero surpresas. Mas o teste que eu realmente queria fazer era se uma planeta que custa 10 vezes menos consegue fazer o mesmo trabalho. O mesmo trabalho? Não. Mas essa planeta é boa? Sim ela super vale esses 15 reais inclusive eu pagaria numa boa mais dinheiro nessa paleta se ela talvez tivesse uma embalagem de melhor qualidade mas uma embalagem mais bem feita significaria mais custo, o que eu acredito que não seja o que a marca quer no momento, porque a Louis Ancy é conhecida justamente por ser uma marca baratinha o que eu achei foi o seguinte, você vai ter com certeza mais trabalho para fazer um trabalho bonito no seu olho com a paleta da Louis Ancy. eu recomendo muito a paleta da NYX, é a minha paleta de cores, assim, favorita mas se você tá procurando por uma opção mais barata e mais viável com certeza isso aqui vale a pena eu não sei quantas ações existem, mas vamos supor que, por exemplo, existem cinco versões dessa paleta você consegue comprar as 5 por metade do preço dessa aqui, tá entendendo? você vai ter mais trabalho pra trabalhar com elas, porque a qualidade delas realmente é inferior mas ainda assim, se você tiver tempo e for esfumando e tal, muita paciência você vai conseguir fazer um bom trabalho com as duas E é isso, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem Eu amei esses olhos, principalmente esse lado aqui e amei essa boca que eu criei usando esses batons Se você gostou do vídeo de hoje, por favor Dá um like aí embaixo Porque isso ajuda muito nas métricas do canal E se você ainda não está inscrito Se inscreva e ative o sininho de notificações do canal, assim você recebe sempre Os meus novos vídeos que eu postar aqui no canal Além disso, se você quiser me encontrar Nas minhas redes sociais, eu sou o TRD No Instagram e no Twitter No Instagram eu estou sempre postando novos looks de maquiagem Novas inspirações Eu dou dicas nos stories, faço mini resenhas de produtos Lá também, paralelo ao YouTube então não deixe de se inscrever aqui e de me seguir lá pra não perder nada. Eu quero saber de vocês nos comentários. vocês acham que uma paleta de 15 reais conseguiu bater uma paleta de 150, me deixem saber aí. Mas enfim, eu sou o Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!